Seguindo as estratégias ensinadas nesse curso, ir alcançar o sucesso só dependerá de você. Ouça agora o que o Jefferson Martins, um dos produtores do curso, tem a dizer sobre o curso afiliado iniciante. afiliado iniciante. tá bom Muitas pessoas estão perguntando o que tem dentro do curso, pedindo para a gente estar tá gravando esse vídeo. Tá? Então pessoal, eu tô aqui na área de membros do curso Afiliado Iniciante. Como vocês podem ver, tá? ele está hospedado na Monetize, o Membertize, tá bom? E aqui está o nosso curso, tá bom? Ó, Afiliado iniciante, tá bom? Então vamos vir aqui, aqui a gente tem a apresentação, né? Falando sobre o curso aqui, aqui a gente faz a apresentação do curso, o que, que vai ter uh, sobre o suporte, tá bom? Como que a gente vai estar tá dando o nosso suporte para os alunos aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu carregar um pouco aqui. Beleza. É, aqui a gente já vai começar com os, o, criando principais contas, né? Para quem está iniciando aí, é, criando a conta no Gmail, na Hotmart, na e e na Monetize, tá bom? Depois a gente vai estar tá partindo para a criação do canal, onde eu vou falar como criar o seu canal no YouTube, criando a sua foto, criando a sua capa para o seu canal e configurando o canal de forma em que esse canal possa vender para você, tá bom? Essa aqui são a, bem, bem simples mesmo aqui ó as ferramentas que a gente vai utilizar tá bom que vai ser é, a gente vai estar escolhendo os melhores produtos é o software de, de gravação de tela o software de editor de vídeos que eu uso e insta instalando a ferramenta de que né que é para a gente estar vendo as nossas tags as quais tags estão ranqueadas tá bom Após isso, vai estar, a, gente vai, a gente vai falar sobre a criação do vídeo, como que a gente vai criar esse vídeo, criando o seu vídeo para o YouTube, fazendo o SEO básico, configura, configurando o nosso vídeo parte 1, parte 2, divulgando nossos vídeos na comunidade do Google Plus e replicando a estratégia, tá bom? Após isso, a gente finaliza, deixa eu dar uma olhada aqui, criando criando seus vídeos, foi onde eu tava, né? isso a gente finaliza aqui o nosso o meu módulo que é o um módulo básico aqui do YouTube né que, que muito é fácil mas muitas pessoas não conseguem colocar a mão na massa para fazer isso aqui tá bom aqui vai é, entrar já a aula do, do Sérgio o Sérgio Alexandre que é criando mini site com blog tá aula de apresentação sobre o mini blog mini é O site no blog, criando um mini site, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, tá bom? Depois o vídeo isca, o famoso vídeo isca que o Sérgio sempre fala dos vídeos isca dele, tá bom? Então ele vai, vai ter oito aulas aqui falando sobre esses vídeos isca, como é que ele faz, aqui é estratégia mesmo com o YouTube, tá galera? Tem muita coisa dentro dessas aulas aqui que não dá pra falar aqui. É, aí ele vai, ele vai falar também criando uma campanha com, com e-mail marketing, tá bom? Criando a parte de captura, Squeeze WP de forma gratuita. Ele vai ensinar vocês aí a capturar e-mail também, tá? Vai entrar o bônus aqui da Rosana Silva, tá? Ela vai falar sobre fazendo mini-site com o Google Site, tá bom? Ferramentas de trabalho para construir mini-site, analisando palavra-chave editada e por aí vai, tá bom? Nós também temos o bônus aqui, fanpage clone, que é do Gleidson César, tá bom? Fanpage clone, tá bom? E vai entrar mais bônus ainda, tá pessoal? Ainda tá aqui, vai entrar Facebook Ads, Chatboot, vai entrar um, um, um módulo aqui só somente de... Módulo não, um bônus, somente de YouTube ADS, YouTube Ads, tá bom? Com o nosso parceiro João Henrique também, vai entrar Bing Ads vai entrar aqui também, até curso de como você formatar o seu computador, vai entrar aqui na área de membros também, tá bom pessoal? Esse é o curso afiliado iniciante por dentro, tá bom? Vou ficando por aqui, me despeço de vocês e até o próximo vídeo. O link do curso está logo abaixo, é só clicar para saber mais.